Bom dia, sou Inácio Agulhão e vou falar das portagens das autostradas portuguesa. O melhor lugar para começar a falar deste tema é cá na Praça da Espanha de Vigo, em Galiza. Porque que vai ser vivo o melhor lugar para falar das portagens de Portugal? Eu vou explicar. Só estou cá atrás de mim é que começa a Avenida de Madrid que chama-se assim porque era a estrada que tradicionalmente conduzia em direção a Madrid. E também a estrada que, no Conselho do Corrinho, permitia virar à direita e conduzir o ao Portugal. Mas quando essa estrada foi construída para ser autoestrada a finais dos anos 90, o nudo viário mudou. Eu tenho descoberto essa desta quando fiz uma viagem ao Algarve no ano de Saindo tudo direito por esta avenida, ao passar o Conselho de Corrinho, continua-se em direção à fronteira portuguesa. E uh, liga-se diretamente com a autoestrada de portagem A3, em direção a Braga e Porto. E depois, com a autoestrada de portagem A1, em direção a Lisboa. Portanto, esta avenida bem poderia renomear-se Avenida de Lisboa. E além de Lisboa, ainda continua-se da Ponte 25 de Abril em direção a Setúbal e a Algarve. Estamos a falar do principal eixo de comunicações em Portugal, as autostradas de portagem operadas por BRISA, que atravessam o país de norte e a sul. Além do eixo principal de comunicações de Portugal, Portugal System, e outras muitas autostradas que fizeram-se depois. Estas autostradas, muitas delas foram de graça, mas com um passo de tempo viraram de portagem, inicialmente conhecidas como Scoot, que significa sem custo para o utilizador. Mas agora quase todas em é questão de portagem. Em Portugal há cinco formas de pagar as portagens. O primeiro método de pagamento é o pagamento em cabine. Mas em Portugal há uma diferença. Nas autoestradas, que são as antigas, escute. Este método não está disponível habitualmente. Provavelmente este facto tem relação com que estas autoestradas foram planejadas para ser de graça e tenham muitas entradas e saídas Seria difícil tirar a rentabilidade delas situando pontos de pagamento em todas estas entradas. As outras quatro formas são todas de portagem eletrônica. A portagem eletrônica indica-se pela seguinte final de trânsito: a portagem eletrônica inclui registrar as matrículas dos veículos por câmeras. As autoestradas que era uma total ou parcialmente, e agora são autostradas de portagem eletrônica, são as seguintes. A 4, a 17, a 22, a 23, a 24, a 25, a 28, a 29, a 41 e a 42. A segunda maneira é o pós-pago. só disponível no caso de automóveis de matrícula portuguesa. Estamos diante de uma loja de CTC. Que junto com as lojas de agente PSOP, um dos ciclos onde é bem possível fazer o pagamento das portagens eletrônicas. É se que são as lojas de agente pois muitas lojas e também bares que têm esta forma de pagamento, identificada por este logótipo. Por exemplo, supermercados Coviram cada loja é identificar a matrícula do veículo, tendo ser a partir do segundo dia após o passo pelo ponto de pagamento. E esse dia é sábado ou domingo, passa para segunda-feira. E a partir desse dia tem cinco dias para fazer o pagamento. A terceira forma é por que pago com o cartão. Este é mais barato, é um cartão de 5 euros, temos o cartão e temos que rascar o código. Ponto. Agora que sabemos o código do cartão, pegamos o telenovo e enviamos uma mensagem SMS ao número de telefone de Portugal com prefixo mais 35 1922 29 89, 89 89 e como teste. TTCD, passo, asterisco, matrícula do veículo, asterisco, passo, código, código tem de ir junto. Dois minutos depois, vai chegar ao telemóvel uma mensagem de confirmação. A quarta forma de pago é o pago por via verde, que se em lojas de via verde como esta do está cá detrás. Instala-se no carro um dispositivo, que custa entre 25 e 27 euros e meio, como qual, cada vez que passa por uma portagem, gera-se o cargo correspondente que vai se carregar na conta bancária num banco português. A quinta forma de pagamento, conhecida por Exitou, está disponível somente para veículos de matrícula não portuguesa. Consiste em associar um cartão bancário, Mastercard ou Visa, à matrícula do veículo. O custo inicial é de 60 cêntimos, aos que se vai acrescentando o preço das portagens pelas que o veículo vai passando. Afinal, do período de 30 dias, a importância acumulada é carregada no cartão bancário. Esta forma de pagamento é só possível de conseguir nos postos de portagem, Especiais que somente servem para este fim. Estão nos seguintes lugares: na 28, na área de serviço de Ana do Castelo, na 24, a 3,5 km da Fonteira Espanhola entre Chaves e Berim, na 25, na área de serviço de Alto de Leonil e na 22, em Vila Real de Santo Antônio.